eram por demais oportunas todas aquelas recordações, descortinando fatos marcantes da minha última vida material, na qual fui casado com Karen, então Flávia. Entendi que a companhia de Florencio, naqueles momentos em que revia meu passado recente, era verdadeira bênção, pois sua fraternidade e sua energia moral formaram suporte para que eu não fraquejasse. Florencio, que também esteve encarnado naqueles tempos, junto a Karen e a mim, retificou por várias vezes o entendimento que eu atribuía a algum fato daquela época. Assim, minha vida terrena anterior foi integralmente delineada quanto aos aspectos morais e espirituais, facilitando sobremaneira minha atual tarefa junto a Karen para nossa indispensável correção de rota comportamental. Flávia Orepe, solteira, estava insatisfeita com tudo, enfasciada da vida que nenhum atrativo lhe ofertava, a não ser o jogo, em indormidas e repetidas noites. Perdedora inveterada, mais e mais jogava. Gerino quando soube que a filha havia se enredado com tão grandes dívidas, por pouco não teve uma síncope cardíaca, não tanto pelo montante devedor, mas pela maneira como ele se formou. Pagou as dívidas da filha e proibiu-a de continuar jogando, fato que publicamente circulou por todos os cassinos. Flávia, sem outros afazeres, já que era apática quanto aos prósperos negócios da família, passou a viver num inferno íntimo. Quando San Giorgio retornou do Brasil, propôs aos pais mudarem-se todos para lá, onde mudariam de ramo empresarial, de frete marítimo para a produção de álcool e açúcar. Os pais, já idosos, concordaram. A mudança lhes proporcionaria um merecido e confortável repouso diante de imensa fortuna. O filho assumiria o comando total dos negócios, pois isso já estava na hora. A filha, mal vista por todos, iniciaria a vida nova em terras distantes, voltando a ser respeitada e... Mais importante de tudo, ficariam livres de incontáveis ameaças que vinham sofrendo de ex-empregados, bem como não mais teriam que lidar com aquela gentinha. E assim foi feito. Essa é a origem da usina Santa Quiropita e de todo o enorme acervo de bens dos atuais Orepes. Outra terra, outros tempos... Mesma fortuna, mesma gente. Envergonhado, relembrei sobre Flávia. Vindo para o Brasil, casou-se comigo e nosso lar foi contemplado com cinco filhos. Ocupadíssimo com a gerência de várias atividades que me confiara São Giórdio, descuidei da família. Mais viajava do que ficava em casa. — Flávia, indiferente aos negócios da família, sentindo-se desamparada, retornou ao jogo. E pior, buscando arrecadar dinheiro necessário para repor o que perdia nas roletas, tornou-se adúltera. Uniu-se a um aventureiro que por algum tempo a explorou, juntamente com uma sócia. Não demorou e Karen, esperta, foi quem os explorou, arruinando-os. Vida promíscua, má alimentação, pouco repouso, tudo acrescido de ausência de energias morais, foram vertentes para a doença infecciosa que a acometeu. Desencarnou o doente menos de dez anos após nosso infeliz casamento. Compreendia a origem da sua obsessão e usufruir a fortuna dos Orepes, É que essa mesma fortuna no passado tinha sido parcialmente sua. Muito dinheiro dos Eurepes havia transitado em suas mãos, esvaindo-se como fumaça, resultante do fogo alimentado pela jogatina, que em seu peito queimou todas as ilusões. Agora, nas profundezas da consciência, uma voz gritava, sem ser ouvida pelos órgãos físicos, que tinha direito à parte daquela fortuna. Era hora de retornar ao plano terreno para reassumir minhas funções de protetor daquela moça que, agora, meu coração via como mais bonita ainda. Estava melhor capacitado para a missão por ter conhecido na íntegra o envolvimento de Karen com os Orepes. E comigo? Não por acaso era eu o incumbido de proteger Karen. Florencio ainda comentou comigo a tríplice ajuda que os mensageiros siderais tinham colocado à disposição dela nessa jornada terrena. Eu, como seu acompanhante permanente ele próprio indiretamente como guardião dos Orepes, aos quais se ligava há muito. E, finalmente, Gino, como espírito de apreciável postura moral, previsto para com ela palmilhar as estradas terrenas. Feitas todas essas considerações, senti-me reforçado ao cumprimento da minha tarefa. O sucesso espiritual de Karen na atual jornada, fluência bem o dissera, seria meu galardão, meu verdadeiro diploma de anjo da guarda. Voltei para perto dela... A situação naquele momento apresentava-se bastante controvertida junto ao espírito de Karen. Suas companhias invisíveis não a deixavam um instante. Em caráter permanente, sopravam-lhe no espírito que ela possuía o direito ao dinheiro dos Orepes, que era uma herdeira deserdada. Espantei-me quando um dos espíritos reuniu-se com os companheiros, afastando-se momentaneamente de Karen para uma confabulação. Logo decidiram. Acercaram-se da hospedeira encarnada e, envolvendo-a com incessantes vibrações, as mais deletérias possíveis, insuflaram-lhe na mente a lembrança de Rita, a secretária de Vitório Graziano Oreb. Karen registrou a ordem nos escaninhos mentais, traduzindo-a como uma interessante ideia que lhe tinha ocorrido. Decidiu procurar Rita. Cautelosa dessa vez, telefonou para a secretária, solicitando um encontro urgente, pois havia grandes novidades sobre Vito. Definiu local e hora naquele mesmo dia. Venceu a inicial resistência de Rita com uma das suas já tradicionais artimanhas. Disse a secretária que estava disposta a ajudá-la a permanecer no cargo. Confusa, temerosa de perder o emprego, Rita aqui é seu. Logo ao se encontrarem, Rita perguntou. — Karen, o que é tão urgente sobre o Sr. Orep? — Olha aqui, Rita... Vamos conversar francamente, sem ocultar nada uma da outra. Preciso da sua ajuda e estou pronta a ajudá-la também. Que ajuda posso dar-lhe? Logo eu digo. Agora, o importante é você ficar sabendo que estou acompanhando o tratamento do Vitor no hospital. Você? Sim, por que não? Nossa intimidade afasta qualquer impedimento, principalmente nessas horas. Você... É íntima do Sr. Orep? Rita, Rita, é errado? Não, apenas pensei que... Aqui, atrapalhando-se, a secretária caiu no laço mental armado por Karen e por seus comparsas invisíveis. Sabiam eles o que estava por vir, pois para isso tinham induzido aquele encontro. Mas Karen nem sequer desconfiava. Contudo, o experiente nas tramas do jogo, onde pequenos sinais, gestos e tom de palavras são denunciadores de segredos ou de tentativa de blefe, intuiu que algo importante tinha passado na mente de sua interlocutora. — Sim, Rita, continue... Embaraçada, sem concatenar direito os seus pensamentos, a jovem não teve saída a não ser dizer a verdade, mesmo porque dois espíritos comprimiam sua cabeça com brutalidade. Em grande desconforto e rompido em menos de dois minutos desde que vira Karen, a secretária desabafou. Sabe, Karen, o Sr. Orep sempre me tratou mal como se eu fosse uma coisa... Neste momento, só de falar o nome dele, sinto um aperto na cabeça. Malrita acabou de pronunciar essas palavras, os dois espíritos despejaram safanões nela. Tentei protegê-la, mas fui brutalmente repelido. Pensei em como seria bom se letes estivesse ali. Mantive-me em preces. Como nenhum socorro se apresentou, vindo da espiritualidade protetora, deduzi que os limites do livre arbítrio de Karen e de Rita não estavam ameaçados. Aliás, ponderei logo, Rita tinha aceitado aquele encontro e sua falta de confiança era responsável pelo que acontecia. Rita tonteou, levou as mãos à cabeça e começou a chorar. Entre soluços, conseguiu-se expressar. Nunca fui considerada pelo Sr. Vito... Desde que sou sua secretária, não houve um dia sem ao menos uma humilhação. Lembra-se de como ele a expulsou? Pois é. Sendo íntimos e tratando você daquele jeito, imagine o que ele faz com os outros. E pior, comigo, que sou obrigada a ficar mais tempo perto dele. Karen abraçou Rita protetoramente. As entidades inferiores também acarinharam Rita. Karen, interesseira, fingiu revolta contra aquela maldade e anunciou o solene. Nunca mais você será maltratada. Juro. Vou providenciar sua permanência na usina, no departamento que você quiser. Emocionalmente desguarnecida, Rita retribuiu o abraço, beijou o rosto daquela que julgava sua protetora e, em sinal de gratidão, ofertou Posso ajudar você em alguma coisa? Karen, mais astuta do que nunca, valeu-se da fragilidade de Rita e, orientada pelos invisíveis cooperadores, disse em tom muito manso. Há muitos meses eu e Vito relacionamos-nos. Ultimamente, porém, alguma coisa ruim o está atormentando. Como ele não quer me magoar nem me assustar, não me conta o que é. Quanto mais eu insisto em saber, mais ele oculta e fica nervoso. Naquele dia que eu o procurei na usina, estava decidido a esclarecer de vez qual o seu tormento para poder ajudá-lo. Como eu ameacei deixá-lo caso não me revelasse qual o problema, ele me mandou embora. A causa daquele gelo dele para comigo é que ele me havia proibido de alguma vez procurá-lo lá na usina para ninguém saber da nossa relação. — Estava angustiada, por isso o desobedeci. E você viu como ele me tratou? Apertando as mãos de Rita, Karen desfechou o golpe final. — Talvez, Vitor, morra. Pode ser hoje, amanhã, esta semana. Só Deus sabe. Por isso, Rita, não me esconda nada do que sabe sobre ele. — Tenho certeza que, de alguma forma, você poderá me contar uma coisa que não posso provar, mas sei o que é. Karen, levando com a maior naturalidade, se comportava como se estivesse num jogo de poker. Conto com sua sinceridade integral — arrematou — nesse momento tão difícil. — E volto a jurar, o que você me contar ninguém jamais ficará sabendo. Rita, inteiramente envolvida, sem a menor desconfiança dos problemas que suas palavras iriam produzir, murmurou como se alguém, deste ou do outro mundo, pudesse ouvi-la confidenciar. O Sr. Orep, Vito, tem mais uma família, outra amante e dois filhos. Sinto muito. Sinto muito, Karen. —Ela se chama Aurélia. São sustentados pelo Sr. Orep. Disfarçando exultação e indignação e tristeza, Karen incentivou. —Eu já sabia, eu já sabia. Só me falta saber onde mora para poder ajudá-la também. Nova armadilha. —Tenho o endereço dela... Rita acrescentou, pois há alguns meses o Sr. Orep, quase ao fim do expediente, precisou viajar e determinou-me que mandasse um office boy entregar um envelope para uma pessoa, ainda naquele dia. Entregou-me o envelope e viajou. Não havendo nenhum boy para ir até o endereço escrito no envelope, fui eu mesma. Não sabia a quem se destinava, pois não havia nenhum nome no envelope. Quando cheguei no endereço, ninguém atendeu e, por isso, pedi a um vizinho que fizesse o favor de entregar aquela encomenda ao morador da casa ao lado. Esse vizinho e a esposa convidaram-me a entrar, pois começou a chover. Entrei e, enquanto esperava a chuva passar, começamos a conversar. Fiquei sabendo que ao lado morava Aurélia, com dois filhos, sendo sustentada pelo meu patrão. Sabiam de tudo isso porque eram os senhorios da casa, e aquele envelope deveria conter o dinheiro do aluguel, que vencia naquela data. Pedi-lhes que não contassem para Aurélia que eu tinha trazido tal envelope, e sim um boy. Dizendo essas palavras, Rita abriu sua bolsa e tirou um pedaço de papel, com um endereço anotado, entregando-o a Karen julgando que estava retirando o lancinante espinho que a vinha torturando, completou. Este é o interesse de Aurélia. Despediram-se. Karen foi para casa e ficou quase a noite toda acordada, arquitetando como utilizaria aquela importantíssima descoberta, com certeza intimamente ligada à tentativa de suicídio de Vito. O importante era aliar-se à dor da família, repartindo com ela o angustioso segredo. E a fortuna. Julgava-se mesmo uma herdeira deserdada. Procurou Aurélia no dia seguinte, porém, ela não estava. Lembrando-se da informação de Rita, tocou a campainha na casa vizinha do senhorio de Aurélia. Foi atendida pelo casal identificou-se como assistente social com ordens do Sr. Orep, que estava hospitalizado, para ajudar Dona Aurélia e seus dois filhinhos. O senhorio e a esposa, um tanto surpresos, denotando também grande preocupação, convidaram Karen para entrar. Após os três instalarem-se na sala de visitas, procurou ser cordial. — Precisamos ajudar a Aurélia. O que sugerem? — Sempre a mesma Karen, lançando iscas. O homem olhou para a mulher como que pedindo um conselho. A mulher, com um gesto, consentiu. — Como a senhorita deve saber, disse o senhorio, Aurelia Aurélia está muito doente, está hospitalizada há duas semanas e as crianças estão com uma tia dela. — O que ela tem? Grande embaraço e constrangimento demonstrou o casal. Karen captou instantaneamente que algo muito grave devia estar acontecendo. Insistiu maneirosa. — Podem dizer... Aliás, creio que nossas suspeitas têm fundamento. Investiu pesado na tentativa de descobrir a doença de Aurélia. — Estando Aurélia doente como está, hospitalizada como Sr. Orep, precisamos manter em dia o pagamento do seu aluguel. O ponto certo para vencer qualquer resistência tinha sido tocado, disse a mulher. Ninguém está afirmando nada, mas parece que é coisa ruim, muito ruim, sem cura. Também do jeito tão rápido que ela emagreceu e com aquelas manchas na boca. Seria aquela doença? Vacilou de propósito Karen, bem ao seu estilo. A pergunta era direta, cruel. A suspeita da possível tragédia em si, Karen adicionou um novo ingrediente a cobiça. Rápido, passou-lhe na mente a incrível força que o segredo Vito Aurélia poderia proporcionar para a consecução dos seus planos de extorquir dinheiro dos Orebes. Titubiantes responderam marido e mulher. É, o que estão falando? Quem está falando? Todos. Os vizinhos, os fregueses do armazém, da quitanda, do açougue, da feira e principalmente da farmácia. Da farmácia? Pois então, não é lá que ela vem gastando uma fortuna? O dono da farmácia tem vindo aqui cobrar e não é pequena a dívida. A tia de Aurélia quase todos os dias vem buscar novos remédios para levar para ela no hospital. Karen metabolizou num segundo mais aquele incrível e insuspeito componente ao drama de Vito e, por extensão, dos orepes. Quando alguém deserta da vida é porque imagina que seus problemas não têm solução, pensou deduziu que Vito tentara se matar por não suportar as implicações dos dramas e problemas que o envolviam. Talvez os Orepes pagassem bem alto o preço do seu silêncio. Nada de chantagem, pois que chantagistas têm a vida constantemente ameaçada. Prometendo manter em dia o aluguel, pediu o endereço da farmácia, alegando que igualmente iria providenciar o pagamento dos remédios para Aurélia. Indo à farmácia, usando subterfúgios, identificou-se como emissária do Sr. Orep, encarregada de saldar a dívida de Aurélia. Não teve dificuldade de descobrir quão grande era a tragédia que visitara Vito e Aurélia. O farmacêutico, de nada suspeitando, e ainda por cima interessado em receber o que lhe era devido, não pequena importância, esclareceu. Nem todos os remédios que são receitados para Dona Aurélia são vendidos em balcão das farmácias. Por isso, tive o cuidado de consegui-los diretamente nos laboratórios fabricantes. Quais remédios, por exemplo? Há remédios específicos para várias doenças que atingiram Dona Aurélia ao mesmo tempo. Para a maioria das receitas, nós próprios temos os medicamentos aqui na farmácia. Mas como o caso dela é grave, muito grave, só no próprio hospital é que é encontrado o principal remédio, o AZT. AZT? Sim, o remédio da Hades. Além de ser caríssimo, é importado e fornecido pelo governo que o controla. Em que hospital está Aurélia? No hospital municipal. Karen compreendeu e passou a ter certeza plena de que Vito buscara, na tentativa de suicídio, antecipar-se a consequência da mesma doença de Aurélia. Inexoravelmente, tanto ele quanto ela estavam condenados à morte. Ambos com AIDS. Fui convidado por Florencio San Giorgio para visitar Vitório Graziano Orepe no hospital. Antes de adentrarmos, Florêncio pousou as mãos em meus ombros e disse, com indisfarçável tristeza, Todos os esforços feitos para demover Vito do suicídio foram empregados. Surdo aos meus apelos, naturalmente pela minha insignificância, preferiu ouvir inimigos do passado. Ah, se os encarnados ouvissem só um pouquinho mais a consciência, quantos problemas seriam evitados! — Florencio e eu fomos recepcionados por espíritos ali destacados para tarefas socorristas em caráter plantonista. Dirigimos-nos ao setor de infectologia, onde poucos doentes segregados de longe demonstravam a gravidade dos seus quadros patológicos. Não só organicamente, pois que... Mais cruel de tudo, estavam cercados por entidades espirituais sofredoras, repastando as poucas energias que deles emanavam. Havia espíritos abnegados nas proximidades de cada enfermo. Eram os seus anjos da guarda preces estavam impedidos pelos próprios protegidos de se aproximar deles pela fixação obsessiva destes nos dramas e nas tragédias que, para ali, os tinham conduzido. Alegraram-se os tarefeiros amigos com a nossa chegada. As entidades infelizes mal acreditaram no que viam quando adentramos aquela sofrida enfermaria. Assustaram-se, pois de Florencio emanava luz fortíssima. Confiantes em a Deus, sem nenhum receio nos aproximamos do leito de Vito. Eu próprio me assustei ante tanta claridade. Em desatino, apavoradas, debandaram as equipes vampirescas. Antes que sequer pudesse pensar que uma pequena participação naquela maravilha me era devida... Florêncio, humilde, sussurrou, Graças a Deus, graças a Jesus. pousou a mão na fronte de Vito que, em estado de coma, mais parecia um morto. O enfermo nada registrou no físico. Mas, espiritualmente, a reação foi inesquecível. No mesmo instante do toque de Florêncio, o espírito de Vito retornou ao corpo físico. Vito, em repetidos pesadelos, vagava espiritualmente por regiões umbralinas, desesperado pelo que se passava à sua volta, vivenciando o instante do trasloucado gesto da tentativa do suicídio. Com o apoio de Florêncio e o retorno espiritual à sede física, o interior do corpo de Vito iluminou-se fracamente. Antes qual estátua danificada, assemelhou-se agora a um desses objetos de vidro, reproduzindo cientificamente as partes internas do corpo humano. Tal visão foi impressionante. Aquele corpo arrebatado e invadido por enxames viróticos continha uma vida, com um turbilhão de vidas estuantes no seu contexto. O sangue percorria as infinitas vias. Grandes órgãos com funcionamento precário, pela carência de tônus vital, ainda assim avarizavam a vida de todo o conjunto. Milhares de glândulas a feição de operosas abelhas despejavam sua produção em todos os sistemas. O metabolismo, conquanto deficiente, sustentava-se graças aos condutos nervosos que ainda obedeciam ao comando parcial do cérebro acidentado. Não pude deixar de refletir que, se num corpo tão ferido como aquele a vida se mostrava tão pujante, o que dizer de uma pessoa saudável? Quantas pessoas já pararam para pensar no que representa um corpo sadio? Pensei. Quantos engenheiros siderais de altíssima competência, pois auxiliares diretos do Mestre Jesus, todos inspirados por Deus, terão participado da elaboração das formas originais do corpo humano, passando a ser responsáveis pela sua evolução ao longo dos milhões de anos? Aproximei-me mais e instintivamente tomei os pulsos do enfermo. Estávamos em oração suplicando a Jesus que dispensasse ao doente o conforto possível e que, se Deus permitisse, refazimento físico. Decorridos alguns minutos, Florencio informou. Vito está em estado vital vegetativo. Olhei-o interrogativamente e ele completou. Não voltará à consciência plena até a desencarnação. Terá como graça divina apenas alguns rápidos intervalos de reunião de ideias e entendimento para reflexão tendente ao arrependimento e para lances especiais. Fez um demorado silêncio. Senti a gravidade do quadro e percebi imensa tristeza em Florencio que, captando o meu pensamento, aduziu. Sim, fito não se recuperará. Além de o cérebro ter sido parcialmente danificado, o que por si só já é gravíssimo, está vitimado por doenças infecciosas oportunistas simultâneas. A disseminação será acelerada porque não encontrará a natural e benigna oposição que a tentativa de suicídio desestruturou.